Arte, vida, saúde, amor incondicional, tudo uma coisa que caminha junto. Esse é o meu espaço ritual. Uma massagem é um momento de doação, um momento de entrega, de confiança. Profundo descanso, profundo relaxamento, um momento de desbloqueio emocional, corporal. É como um ritual de autoconhecimento, e esse autoconhecimento é também energético uma auto-observação do seu corpo, do seu peso, do funcionamento. Todo mundo merece se dar o presente de estar no aqui e agora, sem expectativas, o encontro consigo mesmo, aproveitando o momento, sem nós, com menos obstáculos, sentir fluir sua energia pelo corpo. O aflorar de emoções, o um autoconhecimento da união, corpo, mente, espírito. A massagem de corpo completo é a união de várias manobras inspiradas na vianga, que é a massagem clássica indiana, na reflexologia a ayurvédica, a estimulação dos pontos marmo, a massagem das costas, a massagem desintoxicante, é uma massagem profundamente terapêutica, dada com óleos vegetais aquecidos, com a utilização de óleos essenciais, óleos medicinais, óleos integrais, 100% naturais. Eu me coloco nesse espaço ritual, como um simples instrumento, aproveitar o tempo que a gente dá a gente mesmo. Esse é meu espaço,